Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dark Game. Eu sou o Dark. trazendo mais um vídeo de Warframe. Só uma pergunta: vocês querem obter um S Prime? Uh, eu vou vos explicar de uma forma como vocês podem obter o S Prime. É completamente grátis. Uh, isso é, já vem com catalisador, já com e já bate, vos dá um espaço no, no arsenal, ok? E isso praticamente é um presente do, da DE dos criadores de Warframe, eu vou ser um presente em grande também, tá ok? Então, para vocês ganharem um set completo, um ex completo já é preciso ter sua conta do Warframe vinculada à sua conta da Twitch claro, saber uh, ter o canal da Twitch do Warframe, ok? É que no dia 7 de Julho, às 7 horas da tarde a eles vão fazer uma live, ok? Vão streamar, e nessa live vai haver um, um, um, um drop frame e esse Drop Prime vai ser o Ash Prime, ok? Vamos dropar. E praticamente para, aqueles, para aquele pessoal que já tem a como comprado, os participantes da como receberão o um Ash Prime grátis dentro de duas semanas. Ah, também tá é claro, somente os telespectadores com a conta do iFrame vinculadas ah, na Twitch qualificadas para receber o título de Drop do Ash Prime. Portanto, verifique verifica a sua conta pessoal. Faça a verificação da vossa conta para conseguir receber os drops, ok? E também, tá para que eu maioria das revelações do ano, estamos a executar um texto drop para o no Live. Assista ao stream da Twitch, ok? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição para vocês poderem assistir a live. Uh, por 30 minutos de consecutivo com a sua conta da Twitch e do iFrame vinculada você receberá um Ash Prime. Então pessoal, você precisa vincular a sua conta, ok como já tinha assistir 30 minutos da live, ok? Assistir 30 minutos da sala da live, 30 minutos para receber o vosso Ash Prime. Mal começou a live Cola lá e assista 30 minutos. Dia 7, sábado, às 7 horas da tarde. Vai-se vai vai fazer até no, até no live. Okay? vai ver até no live. É só assistir 30 minutos e vão ganhar o ex-prime, Mas não se esqueça, vincula mesmo a vossa conta. Verifica ou fazer a verificação duas vezes seguidas. Caso não tenham aqui, não tenham a conta ainda vinculada. Vejam, tenham certeza, confirmem e vincula bem a vossa conta. E é simplesmente é só isso, espero até sábado para em ter o vosso S Prime, ok pessoal? Ah, deem like caso gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.